Surpresa preço do professor Fred. Então, a gente estava montando aqui os startups, Design Cards, um processo aberto aqui, um projeto com ecossistema. Tem algumas pessoas que sobraram aqui depois das três horas de intenso trabalho em colaborativo, né? várias ideias foram, a gente começou mapeando dores e ganhos, né? que as pessoas foram chegando, a gente foi perguntando dores de empreendedorismo local, é, ganhos, o que, que pode fazer a diferença? Aí começamos a levar ideias, o que, que dá fazer de um baralho. A gente tem tanto baralho aqui, ó, já no ecossistema, já existem baralhos, ferramentas, toolkits, mas nenhuma dessas aqui faz tudo, nenhuma dessas ajuda o empreendedor com a pergunta fundamental, principal do qual é o próximo passo, o que eu posso fazer para uh, expandir a minha startup. E aí a gente começou a pensar em ideias, a gente primeiro estava conservador pensando em cards, né? um, só usar em cards, aí a gente fez um brainstorm aqui de cartas, aqui, ó. joga todas as cartas aqui, ideias que as pessoas têm na mesa. Mas de pessoas não, podia ter um tabuleiro. E aí surgiu a ideia desse tabuleiro aqui. E a gente começou a pensar num um tabuleiro que expande. Mas eu queria chamar a atenção, volta, volta, volta, para essa transição que vocês dois aí vocês estão aprendendo a, a facilitar esse processo. Vocês perceberam que começou todo mundo lá falando aqui em volta da mesa. Vamos criar. Ah, e aí foi acumulando. Acumulando. Tudo que vocês iam falando e anotando. Só acumulando, acumulando, acumulando, acumulando. Teve uma hora que. Era. Do nada. Não, mas a gente podia fazer isso aqui, ó. E aí todo mundo puxou. Pá, pá, pá, e começou a fragmentar tudo, as pessoas não tinha mais aquela rodinha, começou a separar e aí saiu do completamente do controle, vocês perceberam isso? Uhum. a pessoa começou a pirar aqui, começou a pirar lá, começou a puxar para cá e no final esse caos todo acabou gerando coisas que a gente agora nesse finalzinho tá aperfeiçoando, selecionando e dando encaminhamento, que eu acho que o principal é esse, né? Que a, eu acho que talvez a ideia mais interessante é transformar a, o conceito de trava-destrava numa mecânica é, de uma plataforma online com mentorias automáticas baseadas na relação entre travas identificadas pela equipe e soluções, ou melhor, é, destravas é, conhecidas já, que seriam é, métodos de empreendedorismo, e a possibilidade de customizar, de a pessoa dizer uma trava que não existe ainda na nossa base, mas que um mentor humano vai lá e fala, puta, para essa trava aqui, essas destravas aqui são boas então ele faz uma associação, fica disponível para os outros usuários da plataforma isso permitindo que um empreendedor tenha um ciclo completo, expansivo que vai das, dos seus interesses iniciais do é, seu impulso inicial para um processo de aumentar a experiência, aumentar a consciência e atingir objetivos como tração, venda é, para outra organização Product, market fit e outros que a gente ainda está discutindo quais serão é isso?